bande guru Pada dandam bhakta binda nitam sri chaitanya prabhu bande nitam ananda sahoditam sri nanda nanda bande radhika dayam gopi janna samayaktam binda vancha kalpataru ashcha ke paas sindh mevcha patitaanang pavne bhavishna vibhu o namo namah mukankaroti vachalang pangonglang hetgirim yatke ke paatam parama anandamadbom brinda hoy tu siddhe shna fakti pade devi satva tvai nama nama nama nara ncha iva nara tama devin swaraswati vyesam dhato jayo mudira saṅkirtane gauriya patrasya prakāsa neca sadhānu guru hakti yokta vakti Pramodaksh, Jagod Badun Deyam Sada Parivavagnam Avish to padam Him Te Thas Padam Siva Virenchanutam Saranyam Vitati Hampanotapa Lavavadibutam Bande Mahapurusote Charuna Ravindam Yatpadapalavanakachandamani Chataya Vis-pura-jita-ke-me-pi-gapa-vadu-sva-darshi Purna-nurāgara-sasāyagara-sāra-murti murti sārādhika mai Krishna-Caitanya-prabhu-nitā-ananda Shri-advaita-gadādhara-siva-sadīhi-gaura-bhakta-binda Shri advaita gadādhara siva sadīhi gaura bhakta binda Sri krishna caitanya prabhu ananda Sri Adyayta Badadhar Sivasadhi Gauravakta Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare ram Hare Rama Rama ram. Ajanulam bi to bhujau kanu ka sankirtanaikapitaru kamala ha ha yataksho dharma karuna Bataru bhataru Hari Krishna Hari Krishna Krishna Krishna Hari Hari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 bhavana rupe na ganga taranga ramani Gauri-nirantara-vivushi-tobam-bhagam Narayanopriyamanangam-dhapvaram Varana-sipurapati-bhaja-vi-shanatham Vagisha Jasho Lakshmi Jasvacha Bhakshashi Jasya Asti Hide Nishinga Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Ram Ram Hari Hari Kala ha kalirvali Indio varga Bhakti iho kantu ko koti rudho ha ha ka ja me karomi siddh chaitanya kipam Karush Kalaha Kalir kalirvali na Indio varga Bhaktipat iho kanto ko kokoti rudho kajame kim ham karomi cheitan nachanda yudinad yam kipam karushi gaudiya gostipati tal dia gostipati chila bhaktisiddhanta sara sarasvati sara gosamitakur prabupada para maham sajagad guru, guru disse If we se guru nós não pudéssemos nos tornar Guru Devata Atma. Guru Devata Atma. Guru Devata Atma, o Maharaj pronuncia Guru Devata Atma, é aquele que vê o Guru como o Senhor Then Supremo em todas as entidades vivas, em todos os aspectos da realidade. Se nós não alcançamos este nível, nós não alcançamos o sucesso espiritual. O que significa Guru Devata Atma? gurudeva tatma significa que nós temos que nos lembrar que o Guru não é um, um ser humano. Ele é não é diferente do Senhor Supremo. Ele é Bhagavan. Vocês têm que realizar, não uma, uma aprovação verbal, não é falar isso e memorizar esse ponto. Mas é realizar no coração que o Senhor Supremo... É, é não diferente do Guru, de Balarama Nityananda, que Guru Deva deve ser o meu único objeto de adoração. É o único objeto de adoração. É o único objeto de adoração, é o, objeto de adoração o Guru. Por quê? Se eu não amar o Gurudeva, se eu dividir meu amor com outras pessoas, então eu me vejo preso à ilusão material. Eu me encontrarei de novo preso à ilusão material. Por que, que você diz isso? Você não consegue entender? Por quê? Porque o Guru Pada Padma, o Guru dos Pés de Lótus, todos os meus Shiksha Gurus, todos os meus dik o meu Diksha Shaguru eles, eles são um único Guru Tattva. Eles são um, um Guru Tattva indivisível. Eles são a mesma misericórdia. Aquele, o dia que você desenvolver o seu Paramahamsa Darsha, na sua visão de Paramahamsa, de cisne, de, de alma que alcança a perfeição, você vai olhar qualquer coisa e você vai ver seu Guru em todos os objetos, em todos os lugares. Você não vai expressar o seu desejo de desfrute pessoal. Quando você desenvolve Paramahamsa Darsana, qualquer objeto, qualquer homem, qualquer mulher que você observe, você vai realizar, você vai ver o seu guru dos pés de lótus manifestado em todos esses lugares. Isso é o Paramahamsa Darsana, a visão né, de quem alcança a perfeição. Nesse universo material, você não vai encontrar nenhum único objeto que você possa identificar como sendo de sua propriedade. Esse objeto existe para o meu desfrute. Isso não existe, na verdade. Você não deve pensar dessa maneira. Se você alcança esse Paramahamsa darshana, essa visão do Vaishnava puro, você não vai dizer, esse objeto é meu, isso é meu. Atmani Bhagavati Isha, Bhagavata Sarva Bhuteshu. Sarva Bhuteshu. Em qualquer lugar, a pessoa que alcança esse nível enxerga o próprio Guru manifestado em todas as coisas. E isso não é uma brincadeira. Ah, eu vou virar um acharya, eu vou fazer milhares de discípulos, eu vou pregar no mundo inteiro. Não. Você não pode fazer força. Você será derrotado se você tentar alcançar este darshan, esta visão perfeita de enxergar o guru em todos os lugares. Você não pode forçar isso. Você pode fingir que você é um acharya, mas você não pode fingir que você está nesse nível. Uma vez, de Shambhaba, ele estava falando diante de vários acharyas e de vários sannyasis, até que nós nos estabeleçamos, no Advaya Gyanatattva, A-D-V-A-Y-A -A -A ou seja, a concepção de que tudo pertence ao Senhor Supremo. Se nós não conseguimos sentir que Krishna está em todos os lugares, nós não podemos pregar. Senão, a gente pode pensar, olha que mulher bonita aquela, é olha quanto dinheiro tem ali, olha que lugar interessante. Se você está nesse nível, você só pode dar aulas, mas aula não é harikata. Uma aula não é um harikata. E esse é um ponto importantíssimo. O mundo inteiro tem que entender isso, que uma carta não é um harikata. O harikata é totalmente diferente. Então, advaigyana tattva, se eu não me estabeleço nessa compreensão, eu não devo sair pregando pelo mundo. Porque se eu for pregar, pregar pelo mundo, eu vou destruir todo o sistema. Eu vou destruir a mim mesmo também. Então, o advaigyana tattva é uma, um tattva único no qual você vê a unidade na diversidade e a diversidade na unidade. Não Ou seja, Krishna é o todo, porém ele se manifesta com diferentes qualidades e diferentes maneiras. E tudo está dentro dele. Muitas pessoas repetem isso verbalmente, mas é uma questão de realização pessoal. Satchitananda Bhakti Thakur disse muitas vezes, se há uh, uma falta de acharan, de comportamento perfeito na sua vida, você não deve sair para pregar. Então, Bhaktivinoda Thakur dizia isso, se você não tem acharan, não sai a pregar. Vá pregar para você mesmo. Mas quem presta atenção em Bhaktivinoda Thakur? Quem vai prestar atenção em Bhaktivinoda Thakur? Me mostre um ou dois devotos que seguem esta regra, Bhaktisiddhanta Sarasvati e Bhaktivinoda Thakur, que seguem essa regra de ambos. Não estou falando de falar sobre isso, Nishimha mas Shimha de fazer isso com o um coração. Por acaso eles podem tocar Nishimha Deva e dizer, eu estou seguindo Bhakti Siddhanta e Bhakti Vinodotakur? No mesmo dia eles morrem so, ou desenvolvem le... leparas se eles Nishimha tocarem Nishimha Deva e falarem uma mentira. Se eles tocarem a Murthy, auto-manifesta de Nishimha Deva, Nishimha Pali, em Godruma. Eles não podem fazer isso porque eles têm fraquezas no coração e eles sabem. Bhaktibala Goswami Gosemaraj costumava gritar e dizer, ninguém quer o Senhor Supremo aqui, ele gritava, ninguém de vocês quer o Senhor Supremo. Ninguém deseja seriamente alcançar Krishna, ninguém pode dizer isso solenemente. Vocês querem algo do Senhor Supremo, vocês não precisam do Senhor Supremo, vocês precisam de algo que ele vai dar para vocês. Vocês querem transformar o Senhor Supremo nem alguém que traz coisas para vocês, que, que obedece vocês, num servo, todos vocês. Ele, ele dizia, todos vocês estão ocupados em querer botar o Senhor uh, como, alguém que, a, como alguém que serve, a, alguém que serve seus interesses, <talos> sua família, seus desejos. Hum? Vocês estão se autoiludindo, dizia Bhakti Bala Goswami em voz alta. Position, se você não alcança esta posição, esta posição absoluta, de Guru Devata Atma. De Guru Devata Atma. Você não pode alcançar toda a misericórdia dos Vaishnavas, a misericórdia do Guru Pada Padma. Pelo teu poder econômico, você não consegue obter uh, os pés de lótus do Guru. Você poderia mostrar externamente a sua eficiência. O seu serviço. Olha, Guru Deva que eu estou fazendo. Isso é só eficiência. Mas você não pode, o quê? Obter o coração, conquistar o coração do Vashnava puro. Somente quando você se torna Guru Devata Atma, Guru Devata Atma. Guru Devata Atma aí sim você recebe a misericórdia porque você se esquece que o Guru e o Senhor Supremo é não diferente se o Guru está satisfeito Krishna está satisfeito se Krishna está satisfeito o Guru está satisfeito, se está satisfeito, Guru está satisfeito. e se o Guru está satisfeito todos os outros Vaishnavas também estão satisfeitos isto é o um modo prático satisfaça o Guru Pada Padma o Guru e os Vaishnavas. satisfaça-os com todo o coração. E aí você vai alcançar o sucesso. Caso contrário, você não vai conseguir fazer bhajana. Quando você consegue sentir que o Guru é o seu único objeto de afeto de serviço. Bhaktiayai bhakti kesham gurudevatatma. Quando você consegue se lembrar de todos os shastras, de todas as escrituras, isso não é um, um resultado concreto. Memorizar as escrituras não é bhakti. Bhakti Noda dizia, o que, que você acha que é pregar, decorar tudo e repetir? Se você não pode mudar o coração das pessoas que ouvem você, você não pregou. Primeiro, mude seu coração, seu coração sujo, e depois você vai pregar. Veja se você consegue mudar o coração das pessoas. Então, Srinivasacharya dizia, se você memorizar todo o Shastra, tudo, todos os versos, mas você não desenvolve grande amor pelo Guru Pada Padma, você não consegue alcançar Bhakti. Caso contrário, você vai ficar sem Bhakti, você não vai conseguir Bhakti. Srinivasacharya diz isso claramente. Balavan adharo yasu Shad Guru Pisat Sastastroi Krishna Bhakti na Jayate. Balavan adharo yasu na Shad Guru Sutoiro pitasso sasroir Krishna bhakti na jayate. Na jayate. Você não consegue chegar até a bhakti de Krishna. Krishna bhakti na jayate. Então, você tem que entender que você é cego se seu guru não está com você. Você tem que entender que você é cego se você não vê o guru como uma coruja, que de dia não enxerga nada. E a coruja enxerga quando ninguém consegue enxergar. De noite, ela vai para lá e para cá. De dia, ela fecha os olhos. Essa é a nossa condição. Nós não conseguimos ver o Guru, nós não conseguimos ver os Vaishnavas. Isso é muito perigoso para nós. Nós somos mais perigosos do que Kamsa Hiranyakashipu. A gente não suporta um Vaishnava perto de nós. A gente não suporta a posição de um Vaishnava puro. Se um Vaishnava puro está perto de nós na sociedade, a gente quer jogar ele fora. A gente prefere contratar um bandido para uh, expulsar ele. Se ele está lá, ele vai perturbar todo mundo. Todo mundo vai ouvir o que ele fala. Eu não vou receber honras, eu não vou ser glorificado. E essa é uma experiência a minha prática, de Srila Das Babaji Maharaj. A minha vida inteira eu experimentei isso. Eu vi isso acontecendo. Por grande misericórdia, eu vi o meu Guru Pada Padma e o nosso Guru Varga. Caso contrário, quem queria me salvar? Como é que eu ia saber como era esse comportamento perfeito? Mas eu vi como eles se comportavam de maneira perfeita, como eles estavam em linha com o Prabhupada Bhaktisiddhanta da maneira perfeita que eles se comportavam. E é por isso que até hoje eu consigo sobreviver. Caso contrário, eu teria acumulado alguma concepção errada se eu não tivesse visto o comportamento deles. Por sorte, por misericórdia, pois a associação com os Vaishnavas é mais importante do que a associação com o próprio Krishna. Se Krishna vier, eu não posso me associar diretamente com ele. Ele não vai falar de si mesmo. Eu preciso dar mais importância aos Vaishnavas, porque o Senhor não vai falar sobre si mesmo, Ele não vai dar Harikata. Mas o Guru e os Vajnavas falam sobre o Senhor Supremo, sem parar, sobre o Bhagavata, sobre o Bhagavatlila. Isso é o é um verdadeiro encontro com, com o Senhor Guru. Supremo. Quando o Vaishnava fala sobre Eu ele, ouvir o Harikatha dos lábios de lótus do de, de, de, de um Paramahamsa, do Guru e dos, dos Vaishnavas, é a mesma coisa do que encontrar com o próprio Krishna. O que, que você pode, ter, pode ver com estes olhos? Com esses olhos, você não consegue ver o Senhor Supremo. Você não consegue ver Guru Vaishnava? com seus olhos materiais. Você não consegue ver Krishna com seus olhos materiais. É impossível. Se o Senhor viesse na sua na frente, você não conseguiria suportar a energia, a força, a eletricidade. Não a eletricidade que acende a lâmpada. Você pode desmaiar diante do Senhor Supremo. Você não suportaria sua potência. O poder do Senhor, uma alma condicionada, não consegue suportar. Você é, desmaiaria. Então, é mais prático ouvir mais e mais Harikata. Mais e mais Harikata todos os dias. Isso é muito importante. Agora eu gostaria de discutir sobre o Srila Vrindavan Das Thakur Mahashay. Srila Vrindavan Das Thakur Mahasai, o autor do Chaitanya Bhagavata, o livro que Maharaj está analisando, ele é Guru Devata Atma, Guru Devata Atma. Ele alcançou este nível de enxergar o próprio Guru em todas as coisas, em todos os lugares. Ele ama Nityananda de tal maneira que você não consegue imaginar. Sempre em qualquer lugar, ele está sempre observando Nityananda, em qualquer lugar que ele olhe. Ele observa Nityananda. É por isso que este livro que ele escreveu é tão importante. Uma palavra dos lábios de latos de Vrindavan Thakur uma palavra que venha da caneta sagrada de Vrindavan Thakur Mahasai, é fundamental, é importante, é mais importante do que tudo, porque ali existe uma garantia, ali tem o carimbo dessa caneta consciência, desse nível de consciência. Você acha que você pode ler hari, é, é, artigos e ouvir Harikata em qualquer lugar? Harikata daqueles que se desviaram de Prabhupada. Você acha que assim você vai alcançar o Senhor Supremo? Nem, eu, nem os autores desses Harikatas e desses artigos, não importa quantos livros eles tenham dado, ele não alcança o Senhor Supremo. Mas os tolos não conseguem entender. Por que, que eu digo isso, diz Shambhava? Porque eles se desviaram do Soroutapanta, dos ensinamentos dos Vaishnavas. É como um caso legal, ou como uma matemática, uma equação. Se isto é assim, então aquilo é daquela maneira. Existe uma sequência, uma regra, uma adição. Não adianta escrever grandes livros então, e publicar no mundo inteiro. Vrindavan Dastakur Mahasaya nunca foi para o exterior pregar. Mas o que ele escreve, o que Vrindavan Dastakur Mahasaya escreveu, ele nos deu Goranga Mahaprabhu. Krishna Daskaviraja Goswami nos deu Goranga Mahaprabhu. Chaitanya Bhagavata é não diferente do próprio Chaitanya Mahaprabhu. E o Chaitanya Charitamrita também é não diferente Sim. deste mesmo Mahaprabhu, de Shri Krishna Chaitanya. For the past, you are to, ah, você está dando Chaitanya. serviço para Goswami Maharaj? A pode. Maharaj achou um santinho, uma foto, de Shri Goswami Maharaj marcando a página do livro. Can, e ele está corrigindo can, isso. Guru, Eu não posso chamar o Guru Varga para marcar as páginas do livro para me no, servir. Ele pode se manifestar para mim se ele quiser. Veja que coisa refinada, Prabhupada dizia, o que ele dizia era tão refinado que as pessoas não conseguem entender. Um dia alguém fez um logo da Gaudiya Mission, primeiro logo. Prabhupada queria determinadas coisas no logo, mas eles fizeram outra coisa. Prabhupada quis fazer de determinada maneira, como o logo que nós fizemos aqui, o nosso logo. Não sabe que logo? É esse que está aqui na parede. Por que, que eu coloquei dois leões, a flor de lótus, a marca da tilaka. Tudo isso já foi explicado. Não é uma coisa que eu, sem background, sem um estudo, eu não fiz isso por conta das minhas emoções, ah, eu quero isso e aquilo. Prabhupada Bhaksidanta indicou determinadas coisas, mas o devoto que desenhou a primeira logo mudou. E Prabhupada olhou e falou, quem que fez isso? Ah, foi a foi fulano. E o Prabhupada pronunciou um siddhanta para corrigir essa questão. Você não tem direito de pedir de pedir para um devoto, um devoto puro. Você não pode pedir para um devoto puro servir você. Se ele pessoalmente ele quiser lhe servir, ok. Mas você não tem o direito de pedir nada para ele. Esse é um siddhanta secreto. Então, ontem, eu estava discutindo um verso específico nos últimos dois, três dias. Eu estava discutindo este verso. Bishyambharu Dijabharu Yagodharu Mapalau Bande Yagat Priyakaru E o segundo sloque, Namastrikalu Saptayu Yagannathu Saptayacho Chavrituayu Sapurptuayu SHOKALATRAYO TE namaha. This sloka eu estava e muito importante é, na verdade, eu estava falando também que o nosso Guru Varga escolheu so, diferentes a... palavras. Porque Dara para explicar Dara. Dara. o significado desses mantras. Você conhece a palavra Dara. Dara é a palavra, Dara-shuto, Dara-shuto. Dara significa esposa. Dara, is wife. Dara, means wife. Dara significa And esposa. E patni. Patni. patni, já ouviu falar wife. da palavra Patni, Sweet também wife. significa esposa. Isso significa que é é uma palavra que está no gênero feminino em sânscrito. Kalatra também tem o mesmo significado, mas, impressionantemente, ela está no gênero neutro. É uma palavra que recebe artigos e sufixos neutros. Essa é a língua sânscrita. E os Vaishnavas escolhem diferentes palavras dentro do sânscrito para indicar determinadas conotações, nuances do... Do, do significado deste Por, mantra. Gouranga, o Prabhupada da diz que Goranga e Nityananda ambos são Vishaya Vigraha. Então Goranga e Nityananda, mesmo sendo Vishaya Vigraha, eles têm uma, um comportamento de Ashraya, Ashraya, perdão. Ashraya Vigraha. Então, agora há uma grande glorificação de e de Nityananda feita por Vrindavan Das Thakur. Às vezes eu estou dizendo algumas coisas que parecem que não estão no Chaitanya Bhagavata, no Chaitanya Charitamrita. Porque Chaitanya Charitamrita. Porque, às vezes, eu uso outras fontes. Eles não vão colocar todos os mantras do mundo no Chaitanya Charitamrita. Agora, por exemplo, Maharaj está citando um texto escrito por Murari Gupta. Murari Gupta é o Sr. Hanuman nos tempos de Chaitanya Mahaprabhu. E ele viu Chaitanya Mahaprabhu nascer. Ele viu tudo. Ele era um, uma testemunha de tudo o que acontecia I mean, naquela época. dos passatempos de Navadvipa, all, de Chaitanya Mahaprabhu. A memória Maharaj. Is Ele é Hanuman. So his is so A memória dele é muito, muito forte. Uh. Ele dizia, uh. Hanuman dizia, no idea, Hanuman dizia eu sou um animal, remember. eu não tenho ideia de And nada. So Mas lembre-se que Rumanji ninguém Mahara. era um pandita como o Hanuman. Em Rama Chandra Titi, nós vamos discutir sobre isso, no aparecimento do Senhor Rama. É, ele era um grande pandita. Mas ele, por humildade, dizia: Eu sou somente um, um macaco, um animal. Não sou nada. Então, Murari Gupta escreve coisas sobre Chaitanya Mahaprabhu. Ah, eu também, disse Shandas Babaji Maharaj, publiquei um livro 15 anos atrás chamado Nimai, sobre os passatempos infantis de Mahaprabhu. Um livro muito saboroso, muito doce. Você leria e, e riria e dançaria de ler esse livro. Só os passatempos dele de menininho, Balak lila. Então, o tempo é limitado, mas a gente tem que dar um jeito de traduzir esse livro. Então, Vrindavan Das Thakur Mahasai disse: avatirnau Sakarunao, karunau Sad Ishwarau, Shri Krishna Chaitanya, Nityanandao, Tau Bhattaro Bhaji. É uma glorificação. Avatirnau significa Goranga e Nityananda são. Dois avatars, ou duas manifestações, eles apareceram aqui. Avati, ava, avatir no. No significa esse sufixo dual, dizendo que duas pessoas apareceram. Em sânscrito, nós podemos dizer nara. Nara significa homem em sânscrito, tolo. Está hum, acompanhando? Um homem. Se eu disser narou, dois homens, narau, Narau so naraha, so, Nara, naraha. naraha. Naraha significa muitos homens. Nara, narou, naraha. Naraj está conjugando as terminações de singular, dual e plural, masculino e feminino. O inglês é muito fácil, quase não tem gramática. É muito fácil de aprender. Então, Vrindavan Dastakur Mahasai explica. Então, ele fala de karunyau, da misericórdia de ambos. Avatirnau sa karunyau. Parichinau sadisvarau. Parichinau. Parichinau significa aparichinau. Significa ilimitado. Limited. E Paritchinão então, significa limitado. Então, Vrindavan Dastakur Mahasaya queria indicar que Gauranga e Nityananda, eles são o Senhor Supremo, que eles estão em todas as partes, que eles estão presentes em tudo, que Ele é infinito, que, portanto, como nós podemos nos conectar com o infinito? Vá lá e se conecte com o infinito. É, é possível isso? Não, não é possível. Eu posso discutir esse ponto amanhã. Como que a gente se conecta é com o infinito? É impossível. Então, o senhor, assim como um ser humano, vem nesta forma. Ele vem na forma humana. É por isso que está escrito parichino. Porque o infinito se limita numa forma que é como a forma humana. Então, nós vemos o um menino que cresce, que se torna o um adolescente, e o jovem Nimai, que era tão lindo. Então, paritinol significa que mesmo os poetas muçulmanos, um poeta muçulmano, cujo pai era muçulmano e a mãe era hindu, o nome dele era Kaji o nome dele era Kavi. Ele até era Bindranath agora e tinha medo desse poeta. Ele foi lá para ganhar dinheiro. Mas lá no tanque de fogo, tanque, tanque, ali ele está sentado e escreveu Kavita. Tão poderoso. Ele escreveu esses, uns poemas wrote, muito impressionantes. Man, Mesmo como so muçulmano, ele escreveu muitíssimas Krishna. coisas sobre Krishna. So many things that Rabindranath uh, escreveu algo. Rabindranath agora também escreveu algumas coisas, but mas there there ele hindu, era hindu. Mas esse outro. Ka esse outro poeta, escreveu. Ele escreveu muitas canções. Muitos textos. Você está so na forma de um menino, mas você é a fonte de infinitos so mundos. Boy, Mesmo aparecendo para na frente de todos como um, Shishu, como um menino, você é a fonte de tudo que existe e você brinca com tudo que existe. Ele escreveu muitas coisas lindas sobre Krishna. Rabinu também escreveu. Esse Ashimtomi é o um texto com que Rabindranath Tagore venceu o prêmio Nobel. Ele diz: externamente parece que você está limitado no corpo de um ser humano. Apareceria que você está no limite, no limite de um corpo, de uma estrutura física. Quantos metros tem de altura, quantos tem de largura? Então, esse poeta queria dizer que o infinito está dentro de você, dentro dessa pequena imagem. Que infinitas bramandas, infinitas realidades estão dentro da sua forma aparentemente limitada. Então, Vrindavan das Thakur Mahasaya escreveu, a partir de now, para O Senhor é infinito, mas ele vai aparecer como numa forma aparentemente limitada, finita, para se aproximar de nós. Se estivessem infinitos Senhores Supremos para lá e para cá como possível. Como Arjuna, ele fica tão chocado quando ele vê a forma universal de Krishna que ele diz, oh meu Deus, quem é você? Ele está disposto a sair correndo de medo. Oh, olha o Senhor Supremo, ele é infinito. Oh, Arjuna. Prasida, Prasida, yeah, diz Arjuna para Krishna, tenha misericórdia. Eu não quero ver tudo isso. Oh, Jagannatha, Prasida, Prasida. Seja misericordioso comigo, não me mostre tudo isso. Arjuna fica impressionado com a opulência das formas do Senhor. E eu prefiro ver você com dois braços, ele diz: Isso aqui me dá medo. Todas essas formas juntas me dão medo. Então, ele estava querendo até brigar com Krishna, não ser mais amigo dele, porque ele precisava ficar na forma humana. Krishna, se não ficar na forma humana, eu não consigo me relacionar com você. E diante de Ashoda, se Krishna se manifestasse com os quatro braços, como assim? Ela não tem essa relação com ele. Como, por exemplo, a própria Deva, aqui. você é nosso filho. Krishna diz, eu vim na forma do seu filho. Como é possível? Não ninguém tem filhos com quatro e braços, ela responde. Uh -huh. Eles ficam impressionados. Aí o Senhor, por conta da sua misericórdia, ele imediatamente vem no colo da mãe como um bebê e começa a chorar. E Devaki que se esquece imediatamente que dois minutos atrás ela viu ele... Na sua forma de quatro braços. Porque se ela se lembrasse, ela não poderia beijar o bebê. Não seria possível, ela ficaria perturbada. Este é o arranjo de Yoga Maya. Yoga Maya decide e faz com que as pessoas enxerguem isso ou aquilo. Então, dentro daquela figura de Krishna, estão contidos infinitas concepções. É por isso que usamos essa palavra, a tíntia, inconcebível. O seu cérebro não consegue alcançar este ponto. É algo direto, um sentimento direto, uma realização direta. Ninguém consegue forçar isso. Ishwaro, dois controladores. Ishwaro significa controlador. Até o Senhor Sankara, Sankara pode ser definido como Ishvara. Sankara Bhagavan Ki Ele é um Ishvara, ele é um controlador. Mas todos eles recebem poder do Senhor Supremo. Aqui estão usando um termo diferente. Ele é o Senhor Supremo, absoluto. Ele não é um Ishvara qualquer. Ele é Sad Ishvara. Ele é o controlador eterno. Todos eles, por exemplo, o Sr. Shiva, mas o Sr. Brahma, o Sr. Indra, são Ishvara. Mas eles não são Param Ishvara. Eles não são o controlador supremo. É por isso que no Brahma Samhita está escrito Ishvara Paramakrishna. Krishna Krishna é o absoluto. Satchitananda Vigraha. Anadiradi Govinda Sarvakarana Karanam. Então, Sadi Shvarou Nityananda Vau. Todos eles são o Senhor Supremo, ambos são o Senhor Supremo. Nityananda também diz esse verso. Sadhishwaru means Ishwaru. Vrindavan Dastakur Maharaj poderia dizer Ishvaru, mas ele disse Sad Ishvaru. Sad Sadi significa eternamente presente. Eu disse ontem, no background do presente, do passado do futuro, qualquer objeto, se você descobre que ele, não, que ele não existia antes ou não vai existir depois, então é porque ele não é real, ele não é absoluto. A explicação dos nossos versos a relação de sad. Qual é o significado de sad? Sad significa SAD ou t. Significa aquilo que existe eternamente, aquilo que está sempre presente, aquilo que você chama de Shad, ou Sat. Então, este mundo material não é Sat, é Asat. Este mundo material, tudo que você consegue ver, tudo que você consegue sentir, tudo que você está ao seu redor é temporário. Assim como Shankaracharya, nós não podemos dizer. Como ele, ah, este mundo material é um sonho. Não, isso também nós não podemos dizer. Então, não é como um sonho. O vai explicar, este mundo está aqui. Ele não é um sonho, mas ele, porém, é instável. Como assim? Você está dormindo, acordando, comendo, isso é um sonho? Não, não é um sonho. Este mundo não é um é. o mundo material existe, ele está aqui, mas ele é instável, ele não é sat, ele não é eterno. Shadishwaro, então, significa que Guru Nityanandô, que ambos são eternamente presentes no mundo eterno. Eles não vêm como um ser humano que vem, faz coisas aqui e morre. Eles são eternamente presentes. Em Svetadvipa e Golokadana, lá eles estão presentes, enquanto os passatempos de Goranga acontecem. E os passatempos de Goranga são o apêndice, a explicação dos passatempos de Krishna, do Krishna-lila. Sri Krishna Chaitanya Nityanandu, Dou Bhaje. Sri Krishna Chaitanya Nityanandu, Dau Bhatarubhaje. Atam, e dois irmãos, que é por isso, Bhattarô Bhajai. bhaje significa que eles vão dar toda a energia, todo o dinheiro, toda a posição, tudo que eles têm, toda a educação que eles têm, no, no Seva, na adoração. É assim que nós servimos. Bhajan dhatu Bhajadattu é, sa... é a raiz. E este, a raiz de Bhajana Bhaja, também é o Seva. No Seva se eu faço Bhajana, então, se eu quero adorar Krishna, mas não faço Seva, o Seva, então não é Bhajana. Não é adoração. O devoto puro está interessado em glorificar o Senhor Supremo. Ele quer estabelecer as glórias do Guru do Vaishnava o tempo todo. Ele não tem outro interesse. Like to se você quiser satisfazer o Senhor Supremo, você tem que fazer Seva para os Vaishnavas, porque como que você vai dar Seva para o Senhor Supremo? O que, que significa Seva? Seva significa que você precisa dar muita atenção para esse ponto. Para quem que eu dou Seva? Ele está satisfeito ou não? Eu vou servir um Vaishnava, Mas ele vai ficar satisfeito comigo ou não? Preste atenção nisso, esse é o ponto principal Alguns devotos tolos Ah, tem um devoto muito tolo que diz que gosta de mim De vez em quando ele manda dinheiro Ele não manda dinheiro para mim porque eu não tenho conta Mas eles dão aqui para esses devotos que ajudam no serviço Eu disse para ele, não quero o seu dinheiro, por que você está dando? Eu já disse você deveria fazer seva, eu falei para ele. Faça seva em Govardhan aqui e ali. Põe o um Harikata para tocar. Mas ele não faz mais isso. Então, ele quer me trapacear e me dar dinheiro. Ele não faz mais o seva que eu pedi para ele. Ele dá pouquinho. Ele dá, tipo, 5 mil rupias de vez em quando, que são, tipo, 350 reais. Mas eles não querem saber o que está no meu coração, que tipo de serviço vai me dar prazer. Eu não quero o dinheiro dele. Hataru. Two brothers go two months, Nitananda. Sikhishna Shri Krishna Chaitanya Nithanandov Shri Krishna Chaitanya Nityananda. Shri Sikhishna Chaitano is not going to write Gorango nitanando Gorango Nitanando. Goranga nityananda. nitanando. Gauranga Nityananda, não escreve. Ele escreveu Sikhisto Chaitanya. não diz Gauranga Nityananda, ele diz Shri Krishna Chaitanya. Por que ele usa esse nome? Ele não diz Gauranga Nityananda, ele diz Shri Krishna Chaitanya Nityananda. Mas se ele põe esse nome por extenso. Por que ele faz isso? Ele podia ter escrito Goro Seria mais prático, mas tem uma indicação aqui. Qual é a indicação? É indicação? Bindabandas Thakur Mahasai queria nos indicar os passatempos secretos de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Mahasai queria me dizer que tipo de passatempos. That is the final thing. to indicate. Otherwise is not right. Ele poderia ter escrito Nityananda, mas ele não escreveu porque ele está se referindo também a Krishna. Quando Vrindavan Das Thakur nasce naquele momento, Mahaprabhu não encontrou com Nityananda. Ah, com Vrindavan Das Thakur Maharajah porque a sua mãe era uma menina de 4 anos quando o Mahaprabhu abandonou Navadvipa. Depois a mãe cresceu, se casou e ele nasceu. Goranga já tinha ido embora. Ele não se encontrou com Goranga. Mas Nityananda ainda estava aqui. Ele se encontrou com Nityananda. Isso não é um brinquedo. Não é uma coisa fácil se encontrar com Nityananda. Paritchenau Sadishwarow Sri Krishna Chaitananitanandow, Avartinau Sakarnav, Paritsanaw Sarishvarou, Sri Krishna Chaitanya Nitanandau, Batarau Bhaj. O próximo verso é o quarto. Shri Krishna Kaviraj escreve esse verso que indica porque por Goranga Mahaprabhu veio ao mundo material. Existem muitas motivações secretas para entendermos quão excelente é Gauravatara. Mas ninguém pode realizar isso sozinho. Somente aqueles que desenvolvem, que podem alcançar uh, Guru Kripa, misericórdia de Bhaktisiddhanta Sarasvati o Prabhupada. Sajayati Vishuddha Vikrama Kanakaba Kamalaya Tikshanaha Varajanu vilambisad Bujo Bahuda Bhakti Rasabhinar Takah, Jayati Vishuddha Vikrama Vikram significa Poder. Vishuddha Vikrama significam diferentes tipos de poder, extremamente elevados. Existem homens poderosos no mundo material, nós podemos encontrá-los, mas uh, este uh, tem outro significado. Vikrama significa poder. Este poder não significa. E going to, take one sword and going to cut -avatar. É, Ele também é uma forma, não, ele também é muito poderoso. É aquele que pega a, a espada e corta a cabeça de todas as entidades demoníacas. Então Vishuddha Vikrama significa que o Senhor Supremo não está demonstrando nenhuma atitude é, com raiva, com ira. O Senhor Supremo não tem nenhum toque de tama, de tamaguma. Mas às vezes nós descobrimos que o Senhor Supremo está descrito que ele fica bravo. É quase como uma interpretação. Então, Vrindavan Das Thakur representa isso, esse, essa, esse segredo que o Senhor Supremo às vezes se mostra irado. Ele pega o cabelo de Kamsa e puxa para baixo. Chaitanya Mahaprabhu, às vezes, quando o Goranga Mahaprabhu, por exemplo, ouve que eles quebraram a cabeça de Nityananda, que o Jagai Madhaya inferir ele invoca a Sudarsana Chitana Chakra. Jagai Madhaya vê em que a Sudarsana Chakra se manifesta, para cortar a cabeça deles. Nityananda diz, ó oh, Prabhu, você prometeu que você não vai, nesta encarnação, você não vai tocar nenhuma arma. Sua única arma será o Sankirtana. Eu não estou sentindo dor nenhuma, perdoe-os. Eles tocam os pés de lotos de Maha Prabhu e Maha os perdoa. Então, o Senhor Supremo, às vezes, manifesta a ira, mas essa ira é 100% para o benefício de todos nós. Nunca pense que o Senhor vai matar um demônio. Oh, que coisa cruel. As pessoas pensam essas tolices. Parikshit Maharaj fala, mas como? Krishna vai matar? Mas ele não faz isso com ira nenhuma. Na verdade, ele está liberando aquela alma. Você deveria realizar que o Senhor Supremo vem aqui para proteger seus devotos para matar os demônios, para matar essas entidades demoníacas. De tarde, nós vamos explicar esse ponto, como é o aparecimento do Senhor em geral. Chimadeva, eles vêm aqui para matar e você, desnecessariamente, não. Ele vem para proteger os, os devotos e para aniquilar os demônios. Então, quando ele mata a Ravana, nós temos que entender: quando o Rama mata a Ravana, nós temos que entender que essa é uma grande misericórdia. Ele não vai matar como um ser humano mata outro. Quando o Senhor Rama mata a Ravana, ele chora, ele tem piedade de Ravana. Da, do, da dor que ele vai Ramachandra, sentir. Ramachandra, ele chora dentro do próprio coração por matar Ravana. Então, um, ele não sabe porque Ravana não sabe que ele era um associado de Vaikunta que desceu para interpretar seus passatempos. Ele é como, por exemplo, Maharaj está contando de uma história em que o pai perdeu o filho. Eles se perderam na Espanha. E eles eram gladiadores. O pai era um gladiador famoso. Aí anunciaram quem que vai desafiar esse gladiador. O pai não estava sabendo que ele ia lutar contra seu próprio filho, mas o filho sabia que aquele era seu pai. E milhares de pessoas estavam ali em volta pagando para assistir esta luta, para ver esta, esses dois gladiadores com grandes espadas o pai <risos> o pai não sabia que o filho estava que ele estava lutando contra o filho e ele lutava sem misericórdia nenhuma com toda a ira e o filho lutava só para se proteger e para não matar o pai e quando finalmente o pai foi matar o filho ele gritou ó oh, pai e o pai jogou a espada no chão e realizou nossa esse é meu filho ele tem a mesma idade é ele ele é o filho que, que eu perdi, e se abraçaram e choraram. Então, o que significa sambandha-gyan? Este conhecimento de que nós somos ligados a Krishna. Quando você desenvolve sambandha -gyan, você descobre todos os seus deveres junto com isso, toda a sua piedade em relação a todas as almas, em relação ao Vaishnava. Ninguém precisa ensinar um pai a amar o filho. Assim que o filho nasce, nasce esse sentimento. Então, sambandha -gyan é a mesma coisa. Você tem que realizar essa sua conexão direta com o Guru e com os Vaishnavas. Ela acende toda a sua piedade, todos os seus deveres no seu coração. O que você pode fazer com esse tipo de sambanda? Sambanda é tão, algo tão sensível, imediatamente você começa a servir. Por que os Gurus e os Vaishnavas estão sempre prontos a pular dentro do fogo do seva? Hã? Mas eles estão sempre prontos a continuar servindo. Por que, que eles vão sempre servir e falar sobre o absoluto, sem mudar uma vírgula? Vishuddha Vikrama, então, significa que qualquer tipo de irritação, se Krishna faz isso, se Krishna age de maneira política, ele faz isso para o benefício de todas as almas, não porque ele seja parcial. Krishna tem uma concepção perfeita sobre a política do mundo. E ninguém pode dizer que Krishna era um político, porque isso era ofensivo. Hum? Ah, esse é um pensamento absoluto. Krishna é capaz de entender política. Mas se você disser que ele é um político de maneira material, você vai cometer uma ofensa. Então, qualquer esforço que nós podemos ver na vida de Gauri Nityananda Todos são esforços absolutos, eles não estão contaminados. Não existe contaminação. Se o Senhor Supremo fica irado, mesmo assim não há contaminação nenhuma. É uma expressão externa para nos ensinar. No caso de Krishna, você pode encontrar. Krishna pega a roda daquela carruagem e vai arremessar contra Petama Bishma contra Deva. Ah, porque ele fez de propósito para que Krishna quebrasse uma promessa. E Krishna estava quebrando uma promessa, ele prometeu, eu não vou tocar em nenhuma arma nesse, nesse campo de guerra de Kurukshetra. E quando Krishna faz isso, ataca Bisma. Bisma sorri e glorifica e diz, eu quis, lutar contra você, sabe por quê? Porque eu queria que você quebrasse a sua promessa. Você prometeu que não ia tocar nenhuma arma. E a minha resolução, a minha promessa foi fazer você quebrar isso. Porque eu queria forçar você a mostrar a sua natureza magnânima que você, para defender Arjuna, seu devoto puro era capaz de quebrar sua própria palavra. Você ama seu devoto de tal maneira que eu quis demonstrar isso para o mundo, você é capaz de quebrar a sua própria resolução para proteger o seu devoto. E Bhisma fica feliz com isso. Vejam como ele também não tem inveja nenhuma de Arjuna. Como um leão, Pitama Bishma, quando eles se encontram, uh, bismo está todo uh, perfurado por 100 flechas. E ele diz isso. Você quebrou to todas brother, as regras, shalya, todas as regulações. All, all your, você pula da carruagem. You utter, you utter, you utter você perde o seu manto, o seu manto sai voando. E você, como um leão, vem com essa roda na mão e essa imagem sua, Cheio de raiva na minha direção, satisfez meu coração, diz Bisma. Porque eu sei o motivo pelo qual você quebrou sua promessa. E é por isso que no Gita está escrito, Krishna diz para Arjuna, Arjuna, você prometa na frente de todos que é, o meu devoto jamais perece. Por que Krishna que não faz essa promessa diretamente? Ele pede para Arjuna prometer isso. Oh, Krishna prometa, o meu devoto nunca perecerá, nunca vai morrer. Por que que você não, Arjuna não responde, por que, que você não promete? Por que você pede para mim? Por quê? Porque Krishna sabe que às vezes ele é obrigado a quebrar sua própria promessa. Mas ele protege e cumpre a promessa dos seus devotos. Você vai prometer diante do mundo inteiro que meu devoto jamais perecerá. Ele diz isso para Arjuna, você é quem vai anunciar. Então pode ocorrer alguma coisa, é melhor que você prometa. Eu posso ser obrigado a quebrar essa promessa. Então, qualquer tipo de esforço que nós vemos na vida de Gauranga Nitananda, todo ele é sempre puro. Vishuddha significa que não existe nenhuma uh, mácula de ira material. Se eu discutir esses pontos com você, você vai ficar surpreso, você vai ficar impressionado. Muitas pessoas se comportam mal com o Mahaprabhu, mas o Mahaprabhu sempre continua lhes dando misericórdia. Tudo o que eles fazem é para nos dar misericórdia. Akrodha Paramananda Nityanandarai. Este Kirtana é maravilhoso que Bhakti Bala Goswami Maharaj cantava de maneira sublime, Eu nunca vou me esquecer, De Shambhava. Meu guru, Bhakti Pramod, Puri Maharaj, disse Shambhava, me mandava ir para lá cantar e rir com ele. Hum? E agora ficou tudo preto. Agora não existem mais esses lindos kirtanas que existiam, que Tirtha Goswami Maharaj fazia. Com ele eu cantava e dançava a croda para Mananda croda significa sem ira nenhuma. Croda é ira, a sem ira. Krodha croda para Mananda Nityananda não manifesta nunca nenhum tipo de ira. Eu gostaria de ouvir de novo o, o, o Kirtana de Bhakti Goswami Maharaj. Aquilo tocava meu coração, de Xambaba. Não tinha falso ego em Nityananda. Isso diz Shikirtha. Ele rolava no chão. Ele rolava no chão. Apesar de ser uma montanha gigantesca, Nityananda rolava no chão. Acho que deve haver algum alguma, é, registro tudo. disso. Todos deveriam ouvir isso. Em nós Paramatola. deveríamos publicar em Paramatolá, em vários lugares. Maharaj pulava lá em cima e a gente pulava com ele. Mas agora eu não danço. Com quem é que eu vou dançar hoje? Antigamente, eu dançava muito com eles o tempo todo. Maharaj estava aqui, mas agora quem é que vai cantar esses kirtanas? Eu não vou ficar fazendo um teatro e fingir. Mas no meu, dentro do meu coração eu continuo dançando. Então, So jayati vishuddha vikramaha, kamalaya tekshanaha, varajana vilambi sadbujo. Varajana going to então, essa descrição do corpo dos avataras que, de pé, as suas mãos tocavam a altura dos joelhos. Eles têm braços maiores do que os normais. o Mapu queria Então, Nityananda não mostrava essa característica de Sadbhujo. E a Gosai ele queria ver a Vishwarupa, a forma do Senhor some, Supremo, a forma opulenta do Senhor there, Supremo. Nithyana Às vezes, Mahaprabhu mostrava Sato isso. É isso que Nityananda nunca mostrou. Mas Saro, a Chaitanya mostrou a sua Saro, forma Saro, Bujo, com, quatro, com seis braços. Sadhujo Buddha Budha Bhakti Rasa Binar Então, então, às vezes, ele mostrava sua forma com seis braços, os braços dele né, que carregavam o Kamandalu e a Danda, que é um símbolo da devoção, os braços de Krishna com a flauta e os braços de Rama com o arco-flecha, cada um de uma cor. Então, Sarvabhuma Bhattacharya finalmente viu esse, essa forma com os seis braços, e quando ele viu isso, ele desmaiou. Se você quiser, você pode pensar, que, você quiser, você pode pensar desta maneira. Que Guranga Mahaprabhu era o Senhor Supremo. Sim ou não? Nityananda Prabhu era o Senhor Supremo. Adwaita Gosai era o Supremo. Era é o Supremo ou não? Está escrito. Sobre a Dvaita Gosai está escrito que ele era o Senhor Supremo. A Dvaita Acharya era o Mahavishnu. Mas todos eles vão manifestar do, dois braços: dois braços Guranga, dois braços Nityananda, dois, dois, dois braços a Dvaita Gosai. Mas todos eles, não somente Guranga. Rasa, Rasmani, Rasa, Drinking Rasa. Então, Goranga Mahaprabhu e Nityananda e a Doita, todos eles estavam bebendo néctar da Sarasa, mas eles manifestavam somente dois braços. Só Goranga, que em momentos raríssimos, estava com mostrou para algumas, alguns afortunados devotos uma forma é, divina com seis braços. Gauri Nityananda, Nityananda. singular número Neste verso, o Vindavan Das Thakur está indicando uh, algo específico sobre Gauranga. Geralmente ele fala no plural, no plural, no plural, no dual, sobre os dois de Gauri e Nityananda. Mas às vezes ele fala só sobre Gauranga. Pois o livro chama-se Chaitanya Bhagavata, era sobre o Senhor Chaitanya. Então aqui. Então aqui. Ele glorifica Gouranga e, ao mesmo tempo, faz uma glorificação de Nityananda indireta, de Adwaita Gosai, também. Isso significa que, por conta de um sentimento de devoção extremamente forte, toda a raça, todo êxtase estava flutuando ao redor deles, como Ganges. Como o próprio Ganges, que mergulha na, na cima dos Himalaias e de lá ele espalha rios como o Alakananda, o Mandakini, que são seus afluentes, seus braços. Assim, o êxtase que problema emanava se refletia em todos os seus devotos. Ah, ele fez diferentes passatempos. Nos últimos passatempos, ele não falava com ninguém e só chorava. Mas esses são passatempos secretos que nós veremos mais adiante de Xandaba. E ao cantar os santos nomes, eles se sentiam mergulhados no néctar, no êxtase. Você tem que cantar os kirtanas para você aprender. Nós vamos fazer isso no dia de Gorapurnima. Vocês vão cantar, eu fico ali no quarto e vocês vão cantar bastante, por longo tempo. Então Goranga Nityananda, os devotos dançavam em êxtase e esse êxtase se irradiava para todos os lados. Tinha muitos kirtanas. Eu gostaria de ver mesmo hoje. Se seus olhos estão purificados, você poderia enxergar Gorey dançando aqui. O passatempo acontece aqui. Você que tem que limpar seus olhos e enxergar o passatempo acontece ali. Eles estão eternamente ali dançando. O Senhor é eterno. Então depois disso, Vrindavan Das Thakur escreve Jayati Jayati Devaha Krishna Chaitanya Chandro, Jayati Jayati Kirtis Kirti Tasyani Pavitra, Jayati Jayati, Jayati Britas Tasyavishya murter. murter, Jayati Jayati Nittha, Jayati Jayati Sarva Priyanam. It is actually glorification. Essa é uma glorificação. Então, existe esse verso. E depois, ele vai. Essa palavra jayati, que aparece duas vezes, é uma glorificação do Senhor Supremo. Ele glorifica Krishna Chaitanya Chandra. Nós queremos glorificar, fazer jaya, jayati, a, a Shri Krishna Chaitanya Chandra. Jayati Jayati, we're going to glorify all Jayati Jayati, glorifiquemos, glorificamos os seus passatempos transcendentais. Queremos, queremos glorificar todos os seus passatempos transcendentais. Vrindavan Dastakun Mahasai escreve-se assim: se Ananta Deva puder tentar glorificar Gauranga Mahaprabhu, isso vai levar um tempo infinito para sempre me poderia glorificar-te então, e nunca para tudo eternamente kirtit jayati jayati kirti super prior op prak super prior op prakito lila vilas op evergreen eternally present excellent unique unparalleled unbeaten esses passatempos são glorificáveis porque eles são eternos Exclusivos, inéditos, maravilhosos, superlativos. Jayati Jayati, depois disso, ele continua glorificando Vishesha Murti. tasya Tassya Prabhupada Bhaksudanta explicou esse significado. E depois, ele fez um comentário. Sarat é aquele que não é controlado por ninguém. Ele é a autoridade suprema. Ele é sanatani, ele é eternamente presente. Ele é sanatani, eternamente presente. Então, aqui, quando ele diz Kirtista Sha Nitya Pavitra, ele glorifica os passatempos de Krishna. Então, o nome do Senhor também é Jagannatha. O significado de Jagannatha está no subtexto aqui, mesmo um homem iliterado. Um não alfabetizado poderia entender um, uma pessoa que não fosse um acadêmico. Então, o próprio também explica isso. Sarveshvaro, Sarva Jagat Prabhu, Sarveshvaro, Sarva Jagat Prabhu, Sarchit Anandamaya Vigraha. Ou, Poupada, writing, é o próprio escrevia, ele é o Senhor de todos os Senhores. Ele é o controlador de todos os controladores. Esse é o significado alternativo que Prabhupada dá para este verso. Este verso também está, contém esse significado. Ele é o Ishvara dos outros Ishvaras. Ele é o controlador dos controladores. Como o Prabhu, quando era menino, ele brincava na beira do Ganges, e as meninas estavam fazendo... Seva, as meninas estavam fazendo seva para Durga e para Ganga. E as meninas ficam bravas com ele. Você está perturbando nossa adoração? A gente vai reclamar para sua mãe. Elas falam. E Mahaprabhu pega tudo que elas estavam oferecendo e come. As frutas e as flores ele põe no pescoço. São, vocês estão jogando tudo isso fora. Ele fala. Não, elas falam, você está jogando fora a nossa oferação e ele fala, Ganga Durga Dasimora Mahesh Kinkar. Quem que vocês acham que vocês estão Ganga, Durga, adorando? Ganga e, Durva, e Durga são minhas empregadas. So can... Você deveria ah, me, me adorar, does. ele fala para elas. o to ah, ah, é seu, seu tonto, é? você está vindo aqui perturbar a gente. Mahaprabhu do... está dizendo a verdade they absoluta para elas, mas elas não it... podem realizar, elas ficam bravas. That... É necessária a purificação para realizar o Senhor Supremo. Mahaprabhu está falando com you o know Está fazendo, faz essas preparações para oferecer para Devi para Durga, para que ele fique muito inteligente, ela quer. Ele é muito malvadinho, ela fala, ele é muito travesso. Então, Sathimai fica preocupada com Nimai. Então, ele só brinca e ela faz umas preparações para levar para Durga Devi. Ela fala, ah, mas se encontrar com meu filho na rua, vai ser problema, porque ele vai vir me atrapalhar. Ela fala, seria bom que ele não me encontrasse, porque Nimai vai me perturbar. Ela pega tudo, cobre com um pano e vai levar para Paramatolá, para oferecer para Durga. Mas no meio tempo, Nimai vem vindo. Quando ela está andando na rua, ela fala, ah, meu Deus, agora eu estou frita. Mãe, onde você está indo? Mãe, Ô oh, mãe? é? Vem aqui, ela tô, já volto, ela fala. Não, eu quero saber onde você está indo. Vai para casa, vai para casa, mamãe, já volta. O que você está carregando? Não tem nada aqui. Vai para casa. Você tem que me mostrar o que você está carregando, senão eu não vou deixar você passar. E quando ela não consegue mais dar desculpa, ela é alta e ele é pequenininho, mas ele pula, e pega um bolo de cima do pote e começa my. a comer. ela fala, está ah, tudo estragado agora, tudo contaminou. Eu vou ter que cozinhar tudo de novo. Para quem que você ia levar isso? Eu ia levar para a para Durga. Por que, que você fica bravo? Ela, não, ele fala, se você dá para mim a sua Durga, vai vou ficar muito feliz. Meu Deus, Durga deve não escute isso. Meu filho é louco. Ela vai ficar feliz, mãe. Porque eu estou comendo antes dela, leva agora para ela meus remanentes. E, e, e, e Satimata não entende, fica maluca. E Mahaprabhu estava querendo dizer claramente: Eu sou o Senhor de todos os Senhores. E aí o que Prabhupada comenta neste verso: então, todos os devotos, todos os devotos de Chaitanya Mahaprabhu, nós devemos glorificá-los glorificar todos os bhaktas, os devotos de gauranga. Porque eles são as abelhas de mel. Se ele não estiver lá, como que nós vamos conseguir mel? Quem pode me dar mel se não as abelhas? É gauranga Mahaprabhu. Mas quem que, vai me dar, quem que vai me dar mel são os seus devotos, os seus discípulos. Ele produz o mel, mas as abelhas vão distribuir. Ele é a abelha-rainha. Goranga e seus devotos nós glorificamos eternamente, duplamente. Está escrito nesse verso. E todos os seus associados, os seus prias, os seus queridos companheiros eternos. Todos eles devemos glorificar. O que está escrito? Jayati Jayati, Bisheshamurter Jayati Jayati Nitam Tasho Sarvapriyanam. Sarvapriyanam Sarvapriyanam Nitam sarva Sarvapriyanam. Sarva sarva plural. plural então, More isso, essas palavras estão no plural. Nós temos que glorificar. Todos aqueles companheiros amados Pasha. eternos de Shaitan Mahaprabhu, o Prabhupada também vai dizer dessa maneira: Nikir Priyo, todos os parikaras, os companheiros eternos de Goranga, dançam e cantam juntos com Goranga Mahaprabhu. Eles são nitya, eles estão eternos e a dança que eles executam puti, pode purificar infinitos puti, universos. Quando um devoto grita Haribo, a terra é purificada, purified, os, purificada é os céus são purificados, tudo está purificado. Mas você não consegue realizar. Mas essa é uma verdade. Nós ficamos muito felizes por ter essa chance de ouvir de Prabhupada Bhakti Nandataka dessa maneira, Parvapriana, Sarva Prianam. Prabhupada fez mais glorificações, mas agora nós temos que ir até uh, a construção lá do outro lado do rio. Maharaj está reformando uma casinha para dar aulas em Bengali. Então, muito bem, o verso com o qual eu comecei, vocês se lembram? Eh? Kalaha kalirbharina indiravairi vargah Kalaha kalirbharina indiravairi vargah Sri Chaitanya Chandra yadinadya kripam karoshin Se si, o ma Chaitanya mahaprabhu não, não mostrar a sua misericórdia é. sem causa, então nós não teríamos esperanças. Através dos devotos puros, ele faz isso para nos salvar. A guirlanda caiu. O Maharaj está explicando que antes do Harikata, eu não posso oferecê-la para Bhaktisiddhanta. Eu não posso oferecer. Talvez o senhor não quisesse guirlandas hoje. Eu não sei. Lembre-se, sempre se lembre. Existe uma chance para alcançar Bhakti, é uma chance muito rara. Agora está.